Bora lá então, vamos fechar o desafio agora do desafio da bruxa Vamos conseguir aí o emote da bruxa pintada de dia dos mortos Halloween, o homenagem ao dia dos mortos, né? Halloween E também vamos ganhar um outro emote da hora também Você vai ver que da hora que é esse emote que nós vamos ganhar Não sei se você já tem, mas se você não tem, tá vacilando, é claro Mas olha, vamos lá então Vamos fechar aqui agora o desafio Será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Bora, partiu, vamos lá Peguei o relâmpago hum. Vou pegar o O corredor, porque aí eu tenho Nossa Agora deu medo, hein? agora deu medo hein? Vamos pegar o Zap também Deve vir coisa pesada por aí hein Vamos pegar o, o Guardinhas, pra ele não usar contra o meu corredor E vamos ver, vamos ver se vai dar certo isso daí Se eu puder escolher, eu trocaria aí O relâmpago pelo foguetão Acho que o foguetão seria topster Bateu, bateu, bateu, bate mais uma vez, bate mais uma vez, bate, bate, bate, bate, bate, bateu mais uma, zap, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, filha da mãe, não deu, meu Deus do céu, Tá treta, tá treta pra gente pegar isso aí Vamos tentar pegar, meu Deus do céu Tem que ser agora, mano, tem que ser agora Bora mais uma, agora vai mano. Nome do, do Santos do Desafio. Santos dos desafios Me ajuda aí, mano, bora lá, bora valquíria Valkyria e balão, eu não imaginava Que ia ter valquíria também, ai deu muito Bora lá Vamos de uh, Gigante real Beleza uh... Golem de gelo pra ele não botar na frente mais uma Tropa, né, vamos de mago também Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar Ai, meu Deus do céu, vamos lá Vamos que vamos, mano, qual o seu nome No Face? Eu sou o Bruno Clash, moleque Segue lá, segue lá, tô no, no Facebook ah, Nossa, ele me deu a peca Graças a Deus, mano Que ele me deu a peca Vamos ver o que ele vai fazer, já tem mago aqui também Vamos lá Já vamos chegando junto ali. Terremoto, terremoto. Ainda bem que me deu terremoto, hein? Ainda bem que me deu terremoto, hein? Bora lá, bora lá. Passou, passou. Nossa, passou ali, vai bater. Nossa, bateu bastante, mano. Bateu bastante, mano. Que isso, mano. Meu amigo. E o que ele tiver aí, de repente, de... Vamos ver, vamos ver o que vai colocar ali. Vamos rodar nosso deck. Tá, beleza Vamos jogar aqui a nossa Valkyria E vamos botar aqui o Mago atrás Vamos lá, vamos lá Vamos botar aqui nosso Gigante Real Bora Ah, não vai dar pra colocar o O... Terremoto agora Boa Ai, focou no... Filha da mãe Travei, travei Travei, vamos ver Agora a gente começa a tentar montar e o como, né? Vamos ver Quem sabe, quem sabe Bora lá Bora lá. E aí, a peca do outro lado. Ah, a peca do outro lado, hein? Pecona do outro lado. Ele me deu a peca pra ser utilizada, né? Vamos lá, vamos ter remoto ali de leve. Botei meu. Ai, mano, bateu mais um pouco. Boa. Vou precisar da peca lá, hein. Vou precisar da peca lá, hein. Peca, peca, peca, peca. Boa. Boa. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ai, boa, boa. Tá. Vamos rodar ali o, o troncão, né? Vamos rodar o troncão. Vamos rodar o troncão ali. Troncão não. Terremoto, que troncão. Terremoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pula, pula, pula, pula, bate, bate, Ai, bateu ali, hein Vamos lá, terremoto Terremotão de leve Boa Valkyria, Valkyria Boa Terremoto Terremoto Você é louco, tem que ser muito doido aqui O negócio tem que rodar muito rápido, hein Vamos lá, ele vai vir com tudo, agora ele vai vir com tudo hein? Agora ele vai vir com tudo Vamos que, vamos Vai, já foi, já foi Beleza é só rodar o terremoto mais uma vez, hein? Já mandar aquele cocoricó! Aquele cocoricó, moleque! Aquele cocoricó, moleque! Vamos, vamos, vamos, vamos! Boa! Cocoricó Ó, ó, ó, ó! moleque! Você é louco, mano! Fechamos! Que partida tensa! Que partida tensa, mano do céu, hein? Cê é louco, cê é louco Fechamos, fechamos, conseguimos aí Meu Deus do céu, fechamos Conseguimos fechar aí, bruxa ah, A bruxa chegou, molecote Pegamos o emote da bruxa, novo emote da bruxa E não parou por aí, hein, galera, não para por aí Porque agora a gente vai resgatar nossos prêmios E agora a gente ganhou também um emote novo O emote... Da serenata, olha isso, olha isso, mano Você é louco, olha isso Você é louco, vamos colocar lá pra vocês verem como ele tá animal, mano Bora colocar aqui, ó Bora colocar os dois emotes novos, ó Emote da bruxa Ah, moleque, emote da bruxa agora no lugar desse aqui Vamos colocar no lugar Ih, caraca. A... ah, botei, troquei Vamos ver, vamos ver, ó lá, ó. ó o barulhinho Ah, moleque E vamos botar aqui também, opa, vamos botar também aqui O emote da serenata, ó Agora a gente vai ver como vai ser o da serenata. Deixa eu ver no lugar de quem. Vou colocar no lugar disso aqui, ó. ó. De novo, de novo. Que viagem é essa, véi? Serenata neles, ó. Cê é louco, pá. De novo. Oh, vai de novo. Mano. Cê é louco, moleque. Serenata neles, mano. É isso. Conseguimos aí fechar. Vamos resgatar aqui mais uns baúzinhos que tem pra resgatar. quem sabe a gente cata aí as cartas que a gente precisa. Eu preciso da... Destruidores de muro e também de jaula, mano Será que vai vir um dos dois? Não vem, não vem Não veio, não veio, por enquanto não veio Vamos ver aqui no 4 mil de ouro Mais um baúzeta Vamos ver se vem mais coisa aqui Jaula, veio jaula, tá bom Vou pular o raio, não tem problema E aí a gente já consegue, eu acho que a gente já consegue o nível máximo de jaula. Ah, já, já não dá pra ver mais. Bom, mas tá GG, mano. Ó, aqui dá até pra trocar. Não, não é, é jaula, não é jaula. É jaula que eu preciso. Não é essas coisas. Bom, então é isso, mano. Fechamos o desafio da bruxa. Desafio da bruxa fechado, ó, Terminava em 3 dias. Já fechamos, meu amigo. Desafio da bruxa. Fechamos ele. Com um sucesso foi GG, mano. Então é isso, mano, se liga só, porque tem muito mais live no Facebook, o link tá aqui na descrição se você não viu. Muito obrigado a, a quem viu até aqui, deixa o like, tamo junto, é nóis, valeu! É. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas, é, só boato. Inscreva-se, inscreva-se.